Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, gente, ó. A nossa bolsa caixa de transporte. Olha só que maravilha que é essa bolsa. Nós vamos estar tá fazendo ela hoje aqui no canal. Vamos fazer o passo a passo dessa maravilhosa bolsa. Vamos lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho.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 É só ir aí nos nossos, na descrição do nosso vídeo, desse vídeo aqui, tá tudo aí os nossos cursos. Tem a etapa 1, a etapa 2 e tem o nosso pacote promocional de 87 moldes. Tá tudo aqui, gente. Então, vai ali e confere. E se você também quiser conhecer mais dos nossos produtos, tem o nosso site também, tá aqui na descrição desse vídeo. É www Ponto, animania, pet ponto ponto clica Aqui embaixo tem um link também, clica aí, você já vai pro nosso site Ali você já vai ver todos os nossos modelitos, tem muita novidade, tá bom? Também já estamos preparando o terceiro pacote do moldespet.com Do nosso curso, terceiro curso, terceiro pacote Logo, logo vem novidade por aí Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí Fazer a nossa bolsa caixa de transporte, né? Que também vira colchonete. Vamos fazer ela então. O que a gente vai precisar? Vai precisar de um mosquetão ou um mosquetinho três cursor de zíper. Tá, vamos usar 1,80m de zíper, tá? Zíper em metro 1,80m de zíper em metro. E alça de bolsa, né? Se você não tiver alça de bolsa, você pode usar a, o filete do, do mesmo tecido, tá bom? Aqui a gente cortou um filete, dois filetes de um metro cada um, tá? Pra fazer a nossa alça, tá bom? E quatro de largura, tá? Mas você pode usar alça de bolsa. O tecido que a gente vai usar: Testoline, tá? Esse aqui é Testoline. E Belize, tá? Que é Belize. Você pode também estar tá usando ah, ah, corino, pode estar tá usando tricoline, pode ah, usar aquele ah, vinil, né? Também dá, tá bom? Então, vamos aos, aos demais materiais, tá? Você também vai usar um pedaço de filó, tá? Se você não tiver filó, também tem o talagarça para comprar também, que é bom. Dá para usar aqui também, tá? Aqui a gente vai usar filó, tá? A, a um quadrado, tá? De 15 por 15, tá bom? E os nossos moldes, né? Aqui. Esse molde aqui você sempre corta no tecido 2 cm a mais, tá? Sempre dois cm a mais e a espuma direitinho, no tamanho do molde, tá? Então esse aqui você vai cortar duas vezes no tecido e uma vez na espuma, tá bom? Que é a nossas costas. Vou colocando aqui. Mesma coisa com esse aqui, tá? Aqui eu faço com a caneta porque eu depois dele que eu passo a costura que eu vou cortar. Então duas vezes tecido, uma vez na espuma, tá? Tecido sempre dois centímetros a mais. Esse aqui é o fundo. Então, é duas vezes tecido e uma vez na espuma, ok? Esse aqui também não tem o um molde, mas é só você medir aqui onde vai as nossas alças. No nosso molde aqui tem aonde vai as nossas alças. Então, você vai cortar o bolsinho daqui de uma alça a outra. Na altura aqui. Então, não tem erro. Duas vezes, tá? A... Ah, fundo como eu disse uma vez no, no duas vezes tecido e uma vez na nossa espuma tecido dois centímetros a mais do que a, do que o molde né e, um, e a espuma no tamanho do molde aqui a mesma coisa tá duas vezes tecido uma vez na espuma né dois centímetros a mais tamanho do molde então esses aqui são os moldes eu também fiz um filetezinho, tá? No mesmo tecido, mas tu pode passar viés pra gente tá passando na peça ali, tá bom? Então, são esses os materiais que a gente vai usar, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar com a parte da frente, tá? Vamos pegar a nossa peça, parte da frente. Vamos passar a costura aqui onde a gente fez a marcação com a caneta. Agora a gente vai cortar... Viramos aqui. Aqui você escolhe o lado que você quer na frente e coloca a tua. telinha aqui tá e já faz um ponto bem fininho aqui pra prender a tua telinha aqui tá. Telinha presa, vamos cortar o excesso. Cortado tá, o excesso, aqui a gente vai pegar o nosso filetezinho aqui e vamos dobrar uma vez para dentro, outra vez e no meio, Pra gente passar aqui para dar um acabamento, tá, gente, para dar um acabamento. Esta é a forma que eu faço, né? Lembrando que você pode criar a tua técnica. Pode fazer aí da forma mais fácil e até nos ajudar, passando dicas pra gente, né? excesso. E aqui a gente dobra pra dentro de volta. E dobra pra dentro de volta aqui. certo, seria colocar O certo seria colocar o nosso nossa linha vermelha, mas eu vou fazer com o branco mesmo, tá? Assim. Vamos pegar a nossa espuma agora. E vamos ligar aqui. Assim. Ah, Vamos pegar o nosso fundo. Aí, você escolhe qual lado que você quer pôr pra fora. Eu vou pôr esse aqui pra fora. E a frente eu vou fazer o coraçãozinho pra... Vou pregar a frente aqui já. a frente já está pregada ela vai ficar assim Eu vou pegar o meu as minhas costas vou pregar aqui também tá Peguei minha frente e as minhas costas no fundo aqui. Vou reservar e vou pegar as minhas alças. Virar as alças uma vez para dentro, outra vez para dentro, aquele mesmo negócio, né? E. Assim. Vamos passar uma costura aqui. Mesma coisa com a outra, uma vez pra dentro, uma vez pra dentro, e dobra no meio, e vamos costurar. alça pronta vamos pegar as nossas nosso corpo aqui vamos achar o meio pronto Sabemos que aqui é o nosso meio. Vou achar o meio aqui também. Pronto. Meio certinho, vamos pegar os nossos bolsos. É esses aqui. Vamos fazer uma bainha. Fizemos a bainha dos bolso. Agora vamos pegar a nossa nosso corpo aqui de volta. Pegar o bolso, achar o um meio do bolso. Vamos achar o meio do bolso certinho. Fazemos um pique no outro também. Agora pique com pique aqui. Colocamos um alfinete Sabemos que aqui é o nosso meio. Então, o nosso bolso, vamos pegar nossas alças. E a nossa alça vai aqui, ó. Tá? Aqui vai a nossa alça. A gente vai costurar ela desde aqui. do outro lado, aqui vai a nossa alça, vamos costurar, a procura sempre tá na mesma altura, aqui, Ok, vamos para o outro lado agora. Mesma coisa: pique com pique aqui. Colocamos um alfinete, nossa alça. O né? outro lado outro lado para sempre seguir a mesma altura. Nossos bolsos aqui. Vamos pegar aquela parte que a gente já fez, essa parte aqui, e vamos pregar aqui, essa parte aqui assim meio com meio Bem. depois da costura, tá? você coloca o pezinho depois da costura tá bom? deixando o espaço ali aqui, aqui a costura Que você coloca o pezinho deixa, para um pouco antes sempre Assim Então, essa parte aqui tá feita Vamos fazer a outra parte Tá? O nosso fogo, né? No caso Aqui Aqui as costas A gente vai Pregar aqui Aqui, a gente também vai pregar aqui, tá? Acho o meio sempre. Vamos achar o meio aqui. Achamos o meio, vamos achar o meio aqui da, da nossa, nosso corpo aqui. Achamos o meio. Meio com meio aqui. Vamos pregar aqui a nossa parte. o meio, meio e vamos pregar aqui. reserva também vamos trocar o pezinho do nosso da nossa máquina para a gente pôr zíper aqui a gente já fez um corte vamos pegar o nosso zíper Aqui a gente já colocou o cursor, agora a gente vai costurar, tá, gente? Ó, eu de um, um cortezinho aqui, com o cursor pra baixo, a gente vai colocar aqui, tá? E a gente vai vir daqui até aqui costurando, tá? Vai deixar aqui uma sobra aqui, uma sobra aqui pra gente tá virando depois, ok? Com o cursor pra baixo. E parou, agora a gente vai cortar até ali onde a gente costurou tá. mesma coisa aqui para um pouco antes e Vou mostrar para vocês aqui eu vim com a costura até aqui o cursor tá para baixo aqui eu acabei de cortar tipo uns dois milímetros antes aqui e fiz um cortezinho aqui, ó, pra gente tá virando a nossa peça, tá? Virando o nosso zíper. Aí, aqui, eu coloco o zíper pra dentro, aqui, do lado de dentro. Colocamos aqui pro lado de dentro, viramos a nossa peça pra cá. E desse lado aqui, a gente vai pregar o outro lado do zíper, tá? Aqui, ó com ah? cuidado para não quebrar a agulha onde tu vai tirar a tua a tua espuma da parte de baixo. Ficou assim. Agora a gente vai despontar e dar acabamento aqui nesse zíper. Okay? Agora a gente vai prespontar. Com todo o cuidado, a gente vai passar um presponto aqui nesse zíper. Assim, ok? Não é difícil, né, gente? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Lembra que a gente fez um pique aqui? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Aqui eu já coloquei o cursor. A gente vai com o cursor pra baixo, né? Ó, aqui no nosso pique. Vamos vir daqui até aqui, tá? Tá? Que é onde a gente vai tirar o nosso corpo. ora lá. Agora vamos cortar aqui, tá? Vamos dar um piquezinho aqui. Vamos levar até aqui onde a gente costurou, ok? E vamos virar o nosso zíper, como a gente fez com o outro, tá? Vamos fazer o nosso corte aqui. Fazer um... Um triângulo. Agora, vamos virar o nosso zíper. Vamos pegar, colocar para dentro aqui. E aqui, a gente vai pregar assim, tá? Vai vir pregando assim. pra espontar. Tá bem vamos para esse pontão. Ficou aqui atrás e como ficou aqui, ó. Ok? Então, zíper pra, pro fundo tá pronto, zíper pro corpo tá pronto. Agora, vamos pôr o zíper em toda a parte, tá? Aqui, Parte dentada para baixo, tá, gente? Para baixo. Aqui, ó. A gente vai pregar o zíper aqui, tá? Aqui. Aqui. Até aqui. Ok? Vamos lá, então. Lembra aquela parte que a gente deixou, né? Então, a gente vai deixar um pedaço a mais aqui. Para depois a gente colocar o cursor. Ok? Dois dedos, tá? Do De zíper pra baixo aqui. Pra depois colocar o cursor. Zíper virado, tá? Pra baixo. Aqui, ergue o pezinho, tá? e continua com o nosso zip. dois dedos aqui também. Colocamos zíper na primeira parte. Vamos colocar o nosso cursor. Se você quiser colocar dois cursores aqui, você pode, tá? É até bom. Colocamos o cursor aqui, agora vamos colocar, vamos começar aqui, gente, ó, aqui é importante. A gente vai pregar esse lado aqui do zíper aqui, ó, tá? Até aqui, a gente vai vir, ó, com ela aqui, ó, vamos pegar aqui na mesma altura aqui, ó, mesma altura aqui, e vamos vir pregando aqui ó vamos vir pregando o zíper aqui por tudo tá aqui desde a costura aqui Vamos vir pregando aqui, ó. vamos virando. Devagar, tá, A gente? Não precisa ter pressa. da frente agora Então, ficou assim, ó. Passamos zíper em tudo, né? Ficou assim. Agora, a gente vai abrir e virar no direito. Abrimos aqui em cima e viramos no direito. Pra ver como que ficou a nossa peça do lado direito. abrir o nosso zíper todo aqui, nossa bolsa toda, abrimos aqui, aqui a nossa frente, a gente vai dar um acabamento com o um viés, tá? Aqui a gente já vai dar o um acabamento com o viés pra gente colocar a outra parte, ok? Deixa eu fechar esse aqui. Vamos dar o um acabamento. Cadê o nosso viés? Tá aqui. Ó, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui a gente vai... Não ele aqui. Passamos o viés aqui. Agora, a gente vai fazer o debum desse viés. O que que é o debum? Você vai jogar esse viés aqui pra cima, ó. E vai... Vai prespontar esse viés aqui, tá? Esse é o debum, do viés. Então ficou assim. Passamos o viés, damos acabamento aqui. Ficou pronto. Agora vamos colocar o nosso forro. Esse aqui. OK? Vamos colocar o nosso Aqui, tudo pra dentro. Vou colocar a alça tudo pra dentro aqui. E aqui vai o nosso forro, ok? Então... Colocamos aqui a frente aqui pra dentro, tá? Nosso zíper pra cá. Aqui, costura com costura aqui, tá? Das nossas costas. Costura com costura aqui. Se você quiser colocar um alfinete, você pode colocar já um alfinete. E aqui na nossa frente, nós vamos... Colocar ela para dentro e passar uma costura nela, prendendo aqui já. Deixando ela presa já aqui. Cuida para não quebrar a agulha. Lembra que a cabeça do zíper tá aqui, o cursor do zíper tá aqui. Nós não podemos quebrar a agulha. Essa é a parte mais chatinha dessa peça, tá? Tá? pronto até aqui prendemos a nossa frente aqui agora a gente vai vir pregando aqui no zíper tá aqui cuida para não costurar o a parte do zíper ali que não pode ser costurada que vá estragar né e vamos prender aqui. Aí é só vir estudando agora, costura com costura aqui sempre, tá gente? Sempre cuidando para pegar costura com costura para não dar nada errado. Devagar, tá, gente? Não precisa ter pressa. Até pegar o jeito, vocês podem tranquilamente costurar devagar. Nessas curvas vocês têm que cuidar bastante, tá, gente? Pra não pegar nenhum dentinho do do nosso zíper, senão senão já era o nosso trabalho todo. Vamos virar agora. Vamos ver como que ficou a nossa peça. Agora vamos testar o zíper aqui, ver se vai dar certo. Ver se está enroscando em alguma coisa. Super certo. Super certo o nosso zíper. Vocês viram? É, como que foi? Agora vamos para espontar a nossa peça, para daí a gente colocar as nossas espumas para espontar a nossa peça. Vamos começar por aqui. Aqui, aqui, a gente não vai passar costura nenhuma, porque a gente vai colocar espuma. Aqui e aqui por aqui, tá? Então, a gente vai respontar aqui. Ai, gente, eu esqueci de uma coisa. Vamos lá. Vamos pegar o nosso nosso filete aqui. Vamos colocar um nosso guia aqui, o nosso cachorrinho ficar dentro aqui sem cair, né? Eu esqueci esquecido disso. Mas, vamos lá. Então, você vai dobrar uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Isso não é segredo pra ninguém. Aqui, quando você vai colocar aqui a frente, que você prega a frente aqui, você faz a guia também, tá? Você faz essa guiazinha aqui também. Uma guia de 45, tá? para essa, essa bolsa. Aí, você coloca o teu... um mosquetinho aqui eu tô usando mosquetinho mas se você for fazer grande pode usar mosquetão também aí prega aqui ó né isso aqui você pode fazer antes tá Esse aqui você faz antes, tá gente? Antes do de pregar o forro. Agora a gente vai espontar a peça. Agora sim a gente vai espontar a peça, tá? Vamos lá. Vamos preespontar aqui na frente. E já vai vir despontando o nosso zíper aqui. Ok? E a gente vai passar uma costura aqui, juntando as duas costuras, tá? Tanto a costura da, do forro quanto a costura aqui do do nosso. Cuida com esse aqui, pra não juntando bem certinho as duas costuras, tá? aqui, vamos continuar com o nosso zíper aqui, repontando o nosso zíper Esse molde estará no nosso terceiro pacote do curso molde spet. nossa peça pronta Olha só como ficou não é uma peça difícil de fazer que é guiazinha, nosso mascote não cair ok vamos você pode colocar dois cursor tá fica até melhor com dois cursor eu coloquei só um mas você pode colocar dois cursor, tá vamos colocar os nossos as nossas espumas agora lembrando que as espumas vocês cortam no tamanho do molde tá e o tecido dois centímetros a mais ok Ajeitando, pronto. Agora nosso fundo. Agora o nosso corpo. Olha só, gente. Agora, vamos fechar o nosso zíper aqui. de bola, né, pessoal? Olha essa aqui. Essa aqui eu fiz com vinil. E Essa aqui eu fiz com vinil e testoline.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 Fazer o joguinho, tá? Essa bolsa com uma cama e um tapetinho. Fica maravilhoso e você vai vender bastante. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.